Oi, Águas Cinzas e o Oxigenador Venturi, parte 2. Vamos ver a instalação. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Essa sequência de vídeos eu comecei a fazer em final de 2020. É, fui fazendo vários vídeos enquanto estava acontecendo o processo. E aí, aos poucos, eu vou editando. Nós estamos no começo de março. É tempo chuvoso, agora que eu estou conseguindo editar alguns vídeos já feitos semanas atrás. É, Essas chuvinhas são as águas de março fechando o verão, então época das goiabas, daqui a pouco deve dar uma chuvona, porque temos a, a cheia das goiabas, não sei na sua região como é, mas por aqui tem, tem essa história, março costuma dar um, um chuvão legal, né, os rios enchendo que o pessoal chama cheia da goiaba mas não importa isso o negócio é que nesse processo todo, durante esse período acabou que o, o meu HD já estava lotado começou a dar um pipininho tive que trocar o HD, colocar um HD maior né, pra, é muito vídeo que, que é feito então eu acabei perdendo alguns trechos de vídeo pelo menos e acabei perdendo como é que eu fiz e instalei o aerador Venturi. Vamos começar esse vídeo de, de agora mostrando como é que foi esse processo e na sequência há algumas é, etapas de acompanhamento do sistema. Nós estamos trabalhando nesse momento o percolador, né? é, que era o um antigo biodigestor. Então vamos ver como é que foi instalado como é que está funcionando o aerador. Vamos fazer um experimento né, de, de chegar muito efluente no sistema e observar. E depois, na real, hóspedes novos aqui em casa, aí sobrecarga do sistema, vamos ver como é que o sistema está reagindo. Até agora, tudo legal. Né? Então, tanto sobrecarga, né, chegar muito afluente ao mesmo tempo no, si, no sistema, está resolvido. Pode chegar afluente bastante, nós temos um espaço legal que comporta esse afluente. Aí a drenagem está acontecendo de maneira legal, diminui o ritmo, então segura bastante afluente em cima, esse afluente vai descendo aos poucos, vai para o primeiro, segundo filtro. Não estou mostrando agora, mas o, o sifão Venturi já está instalado, está funcionando. Né? Nos próximos vídeos aí eu vou contar o, o passo a passo de, de cada uma dessas, dessas etapas. Né? A gente vai chegar lá no, no sifão Bell, falei Venturi? No sifão Bell, né? que está funcionando legal também. Mas aí então, acompanhei, não tem cheiro, está tudo legal, então parece que estão resolvendo... Duas questões aí. A chegada de uma quantidade muito grande de efluente, está resolvido. Né? Tudo com redundância. Então, se acontece alguma coisa, tem uma segunda saída. Né? E daqui para frente, todo o sistema que for feito, vai ser feito com, com redundância também. Com a possibilidade de ter sempre uma saída para o sistema não colapsar. E não está tendo cheiro nenhum até o momento. Na verdade, não está tendo cheiro nenhum, mas... Eu vou contando aos poucos. Vamos acompanhar. Aqui está o nosso aerador Venturi. Já tem algumas semanas que ele foi instalado. e Eu tive problemas aqui com HD, precisei trocar. Alguns vídeos se perderam. Então vou refazer a ideia. Como é que ele foi instalado? Esse tubo que que desce aqui, ele ia lá para o fundo, eu retirei, fiz um furo no biodigestor, que agora é um filtro percolador, na parte interna eu instalei um T, no T uma redução, e é essa redução com um tubo de meia, que passou para o outro lado, e que está saindo ali embaixo. Esse tubo que está aqui, ele foi colocado aqui em cima, e qual é a função? Levar ar lá para dentro. Então aqui agora a gente tem a seguinte situação. Esse sistema acaba levando o ar lá para baixo, a água que chega até aqui, ela desce. No que desce, ela abre espaços para arejar todo o sistema. Esse tubo leva ar até lá embaixo, onde vai encontrar o T. Esse T vai estar instalado lá dentro. A redução e sai o tubinho aqui. Onde está instalado uma torneirinha funcionando o nosso aerador. Bom, o nível de água aqui no nosso sistema já está mais alto do que a saída que eu havia preparado anteriormente. Porque a ideia aqui é reproduzir o, o oxigenador Venturi. Para que isso? Para a gente ter mais oxigenação na água para evitar a formação do gás sulfídrico. Olha, também aqui faz uma ligação que permite a entrada de ar na saída desse tubo aqui. Então a gente deve ter uma maior concentração de ar aqui dentro do antigo biodigestor e que agora vai funcionar como um, um filtro percolador. A gente fala disso mais adiante. E aqui nessa saída, aquele sisteminha simples do Venturi. Eu vou tirar a parte de baixo para a gente ver se a água está sendo oxigenada. E aí, legal, olha que legal. É, a gente vê as bolinhas de oxigênio se formando ali dentro do efluente, o que significa que esse, essa água, esse fluido que está passando por aqui, ele já está trazendo oxigênio. Então, isso aqui também deve concorrer para a diminuição, está a eliminação do odor formado a partir da degradação do, dos compostos de enxofre ok então o nível desse caminho aqui está mais alto do que o nível de saída do filtro que vai para o segundo filtro e ali é que nós vamos instalar o sifão bel para manter isso daqui de quando em quando sendo aerado fazendo uma simulação na eventualidade a gente ter um pico tipo de demanda né, de chegar efluente demais aqui, uma outra saída é essa aqui da parte de cima. Eu fechei a torneirinha embaixo para mostrar essa possibilidade aqui para a gente. Legal, o sistema já estava saturado e agora está se usando o tanque lá em cima continua saturado. Como é que ele está respondendo? A torneirinha embaixo aberta. E o dreno aqui em cima, que é por onde saía o efluente que vinha para esse, esse tanque, esse filtro, ele descia pelo tubo até o fundo. Retirei o tubo então agora ele está funcionando como um dreno, um ladrão, no caso de excesso de efluente chegando aqui em cima. Que é o que está acontecendo agora, porque a gente já estava com excesso de efluente para mostrar essas saídas aqui para vocês. O efluente parou de sair pela parte de cima. Então é um sinal de que o nível da água já baixou e está sendo drenado pelo nosso oxigenador. Vamos dar uma olhada aqui dentro, ainda água na superfície, chegando um pouquinho mais de água por ali, por esses dias eu vou acompanhando o desenvolver, o desenrolar do, do filtro, se for o caso eu retiro a areia e coloco brita no lugar para facilitar a drenagem dessa água, mas pelo que eu vi até agora a drenagem está boa, obviamente a drenagem ali é um cano de meia, ele vai drenar menos água do que o que está chegando aqui que é um, um tubo de 50 milímetros quando chega água aqui chega numa quantidade maior e ela vai sair numa quantidade menor já não está chegando água lá do, do tanque o processo de drenagem já aconteceu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 Ok, chegamos ao final desse vídeo, muito agradecido por estarem acompanhando, né, por estarem no canal. Olha, nós estamos é, colocando no YouTube, mas também estamos colocando agora os vídeos no Odyssey, que é um outro sistema, uma outra plataforma descentralizada, baseada em blockchain, é, com criptomoeda que remunera, quem assiste remunera, um pouquinho, mas remunera o criador de conteúdo também, Convido vocês a chegarem no Odyssey. o link está na descrição, que a tendência é, com o passar do tempo, eu ir migrando para o Odyssey, que é um espaço onde não tem censura e é uma coisa que a gente tem que ficar atento em relação às Big Techs. Legal? Decentralizar, tirar da mão de, de poucos, né, colocar na mão de muitos e a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Bacana? quiser também, vem participar do grupo no Telegram, onde a gente troca umas ideias a respeito dessas histórias todas. Aliás, tudo isso está acontecendo em função de umas ideias que a gente trocou no antigo grupo do WhatsApp, e aí começou todo esse processo de reaprendizado e, e reformulação do sistema. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.